Bom dia, amado Ser de Luz! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Conectando com a Mãe Maria. Hoje é o nosso 11 primeiro encontro do ciclo de meditações de 21 dias. Sente-se confortavelmente, acalme a sua mente e vá relaxando, todo o seu corpo, enquanto respira profundamente e recebe as bênçãos de Mãe Maria. Abra o seu coração para se conectar ao coração de Mãe Maria e receba dessa Mãe Toda a prosperidade a quem tem direito. Um ser próspero é um ser feliz, que vive em paz, que é bem sucedido e principalmente é um ser que ama e ama a si mesmo. Mas para isso você precisa eliminar as crenças limitantes que tem vivido, como o medo da falta, a crença do não merecimento, é preciso trabalhar arduamente para merecer, o dinheiro é algo sujo ou escuso, etc. Pois essas crenças inibe a manifestação do seu ser essencial, do seu ser divino, que você é e que merece ter tudo o que desejar. É preciso se policiar para ter pensamentos, ações, emoções e sentimentos que favoreçam ou vá de encontro com a prosperidade plena. Seja grato por tudo que tem e por tudo que é. Seja feliz, cante, dance, pinte, vibre com cada conquista. Ame e se ame. Busque e faça coisas que te traz alegria. Harmonia, abundância de coisas boas em todos os momentos do dia a dia. Mãe Maria estará sempre te apoiando, te encorajando, te orientando e torcendo por você. Basta que se conecte a ela. Tenha um lindo dia de paz e de felicidade e de prosperidade. Namastê.